Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, e meus amigos. E aí, manos, hoje Alanis é advogado do Diablo. Aqui Exatamente, rapaz. Eu mandei um Diablo aqui antes da gravação falando não esqueceu, mano. Não vai ter jeito. Piada interna. Piada interna aqui dos bastidores. E é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com Alanius El Diablo comigo hoje. Porque nós temos que comentar aí, cara, sobre informações recentes e confirmadas do nosso querido Bumbum. Bum, que jogou um balde de água fria de todo mundo, mano. Pensa naquela, naquela prank, naquela pegadinha daquele balde de água fria cheio de gelo. Que a galera fica fazendo, depois desafia mais três. Foi aquilo multiplicado em 10 vezes que o Ed Boon fez com a galera que tava esperando aí Nossa. novidades de Mortal na Evo cara. Só que assim, ele trouxe essas informações aqui pra gente. Nós vamos comentar a respeito disso e falar sobre quando esse negócio vai vir agora, cara. Porque assim, a gente já vinha comentando em alguns vídeos pra trás que, de fato, isso poderia não acontecer. Até porque o Mortal Kombat 11, cara, ele tá num desempenho muito abaixo do que ele tava lá atrás Obviamente, porque o jogo foi cancelado, novos jogos de luta tão aparecendo aí tem pouquíssimas pessoas inscritas ali na EVO pra poder participar, se comparado a outros jogos que estão ali então, realmente não seria um palco muito propício. Mas assim, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Uma regra é do YouTube, se vocês não ativarem você não recebem nossos vídeos. E vamos lá continuar aqui esse papo nosso, Alanis. É o seguinte: deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder ver os tweets do Ed Boon pra galera ficar ciente do que, que rolou. Acredito que todo mundo já tenha visto. Mas pode ser que algumas pessoas não Nós tivemos aí recentemente, Alanis Um tweet da IGN que inclusive eles já excluíram Pra não levantar a falsas expectativas Por conta de um nome que eles mencionam, entendeu? Eles dizem aqui nesse tweet excluído Que novidades de empresas que possuem franquias como Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken e tudo mais Iriam acontecer na EVO E aí, com base nessa informação aqui da IGN Foi retweetor dizendo Exceto Mortal Kombat, porque eles citam o nome do jogo lá. Desculpe. E aí, meu amigo, ele já jogou o balde de água fria quando a gente comentou lá no, no início do vídeo, né? Falando que não teremos nada de Mortal Kombat novo, aparecendo aí na Evo e tal. Logo depois, ele fez esse tweet aqui também, Alanis, ó. Dizendo que é hora de Street Fighter e outros grandes jogos de luta estarem ao sol, ou seja, brilharem. Vamos aproveitar isso. E esses outros jogos de luta que ele se refere aí, né? É, por exemplo, o próprio Multiversus, que também é da Warner e tá fazendo muito sucesso. A gente sabe bem disso daí. Então, a Warner não vai ser besta de forma alguma de gastar um cartucho à toa, que seria uhum. o anúncio de um grande jogo como Mortal Kombat, Vendo que o Multiversos está fazendo esse sucesso absurdo. Depois do seu lançamento do beta aberto aí. Mais de 100 mil jogadores. Eu não sei atualmente, hoje, como é que tá nesse team. Mas até pouco tempo, todo dia tá tendo ali mais ou menos uns 100 mil jogadores na parada. Entendeu? Se divertindo e tudo. E aí, é o ponto que nós queremos chegar aqui, né, Alanios? De quando é agora que nós vamos ver esse negócio? Já não é de hoje que eu e o Alanios falamos aqui no canal, nos vídeos e tudo mais. Que... Se esse negócio não aparecer, Alanios, nos 30 anos de Mortal Kombat, que é em outubro que a franquia faz aniversário, somente no TGA nós veremos algum tipo de novidade. Eu já tô mais inclinado a achar que é só dezembro mesmo, galera, no The Game Awards, que nós vamos ter aí um anúncio de um jogo novo da Netherrealm, cara. Nem nos 30 anos eu acho que isso vai acontecer, e ali naquele período é bem possível que nós tenhamos uma coletânea ou algo do tipo ou algo que possa não agradar tanto assim né Lan? É, exatamente, eu já vou mandar logo na força assim ó 30 anos de Mortal Kombat, vai ser anunciado Scorpion Sub-Zero no multiverso, entendeu? Nossa cara, sendo bem sincero pra vocês galera, eu torço muito assim, levanta as mãos pro céu Faça a minha Genkidama dama aqui para que não seja isso. Pelo amor de Deus, imagina, cara. Eu acho que não vai ser isso não. Que vai ser um balde de água fria tão grande, mas obviamente não pode descartar a possibilidade, né? O Warner é o Warner. Então, é, chega ali nos 30 anos de Mortal Kombat, todo mundo contente esperando alguma coisa muito foda. Então, galera, 30 anos de Mortal Kombat aí, como a Lantis falou, chega Scorpion Sub-Zero, Kitana, um pacotinho ali, né, com quatro personagens de Mortal Kombat chegando para o Multiversos Mano, isso seria broxante no nível tão absurdo. Eu não consigo uhum. descrever. É Liu Kang, Kitana e Scorpion Sub-Zero, né? Os casalzinhos. E sinceramente, eu olho pra esse anúncio do Ed Boon e até comentei ontem à noite com o Caio, quando a gente viu ali, antes da IGN deletar o status, né? Sinceramente agora, eu não tô criando expectativa nem pro The Game Awards no final do ano. Eu tô criando uma expectativa pra depois de Street Fighter. Eu, eu entendo que sim, eles precisam desse espaço pro Multiversus cravar o pé ali, né? Se afirmar. E a gente Começou a raciocinar A ver as possibilidades aí Tem sim uma, uma grande possibilidade De, assim, eu não sei o quão grande Mas há sim uma, uma boa chance De, em vez de ter uma coletânea Do Mortal Kombat pelos 30 anos Ter, na verdade, o anúncio aí De, de um pacotinho de personagens Super multiverso, é, multiversos Tem a possibilidade, né De vir um trailer só no final do ano da Game Awards, ou não Eu fiquei bem pessimista De verdade agora, em relação a algum tipo de em cima de Mortal Kombat, cai. É, então, eu ainda acho que a gente possa ver algum anúncio no TGA mesmo, porque, assim, a última novidade que nós tivemos de jogo da Netherrealm foi no ano passado, quando eles anunciaram o cancelamento do 11 no meio do ano. No final do ano agora vai completar basicamente um ano e meio, que a gente não tem nada, absolutamente nada, da Netherrealm surgindo, entendeu? E eles estavam com um padrão aí de jogos de dois em dois anos. Só que eu acho que o multiverso acabou entrando no meio dessa brincadeira aí E eles acabaram mudando um pouco a agenda, eles viram o um potencial do negócio Que eles estão colhendo os frutos agora, né, do multiverso e tal E aí eles falaram, pô, beleza, agora a gente vai conseguir um respiro pra nossa maior franquia de luta Que é o Mortal Kombat ou o Injustice Até porque algumas pessoas comentaram aqui que, poxa, o Ed Boon falou que não vai ter Mortal Kombat Mas pode ser que tenha outra coisa, tipo Injustice, alguma coisa assim levantaram isso daqui, nesses tweets de resposta a esse comentário da Ed Boon. Eu sinceramente uhum. acredito que não, entendeu? Realmente na EVA não vai ter nada de Netherrealm por conta dos motivos que nós já explicamos aqui. Principalmente do Multiversos que tá bombando aí Então eles vão aproveitar esse momento do game aí para poder Meter novidade atrás de novidade e tal E deixar ali um possível anúncio de jogo na Netherrealm Quem sabe mesmo, né? Só pro The Game Awards E com o lançamento, cara, eu acredito Lá pra abril e maio do ano que vem Como foi o Mortal Kombat 11 Porque o Street 6, né? Como o Alan estava comentando aí Que é o grande jogo da vez Dentre as grandes franquias que nós temos eu acho que o Street 6 chega lá pra fevereiro, porque nós temos o R4 uhum. em março, né? Eu acho que Sim. é março mesmo. Eu acho que ele chega lá pra fevereiro, talvez um abril da vida, mas eu acho que fevereiro mesmo seria um mês bem favorável, assim, visto que o Street Fighter 6 já tá com um desenvolvimento bem avançado, né, Land? pelo que a gente Sim. viu, né, pelo menos. O que eu penso a respeito dessa questão é que a gente há um tempo atrás a gente levantou a lebre de do próximo jogo deles, não sei nem Mortal Kombat nem Injustice, né? Tinha algumas coisas que apontavam para essa direção. Eu sinceramente tô meio perdido ali a respeito de quais são o, os planos, né? O a, a grande dica ali é Mortal Kombat, né? Eles comentaram que tinha, que não mostraram alguma coisa porque ainda não estava pronto para mostrar, né? embora tivessem também dado a dica de que tinha alguma coisa a ser mostrado, né? Então resolveram, na verdade, cancelar a exibição de algum trailer ou coisa nesse sentido. Então, provavelmente tem bala na agulha, né? Se é um Mortal Kombat ou um Justice, alguma coisa diferente, eu não faço ideia. É, eu tô esperando que seja um, um próximo Mortal Kombat. Uma coisa bem diferente, né? Depois do cancelamento, né? Do suporte ali ao Mortal 11, né? Largaram lá o negócio com o crossplay pela metade, né? Então, eu acredito que seja... É que a melhor situação é, é um novo Mortal Kombat com todo, Sem todos os problemas que apareceram no 11 é, Apesar do 11 ter sido um jogo bem divertido né? Joguei bastante ali Mas algumas coisas começaram a aparecer no final do jogo ali alguns grandes problemas Então eu espero realmente que seja essa direção Pois é, cara, eu acho que o melhor posicionamento mesmo, galera É a gente manter as expectativas ali, tipo, bem amenas mesmo De buenas e tal Que aí quando o anúncio vier finalmente Seja ele nos 30 anos agora, seja na TGA ou seja lá depois, entendeu? A gente vai se surpreender e tal, vamos ficar contentes aí e tudo E não vai ser aquela expectativa que vai acabar decepcionando a gente Caso o negócio não venha saca Mas essas são as nossas previsões né Vamos dizer assim Pro que pode acontecer aí no futuro Da Netherrealm Studios Com relação a Mortal Kombat Ou seja lá o que eles estão fazendo nesse momento E agora a gente quer saber de você Querido espectador que tá assistindo agora Que que vocês acham aí, mano Que vai acontecer agora, entendeu? Com base Depois desse banho de água fria que o Ed Boom deu em geral Vocês acham que vai vir alguma coisa em outubro? Vocês acham que vai vir aí no TGA mesmo Como nós dissemos? Ou vocês acham que esse negócio vai levar mais um tempo ainda para poder ser anunciado, principalmente com o Multiversus bombando aí? Ou será que vai vir no Multiverso? Ou será que vai vir no Multiverso? exatamente, entendeu? 30 anos de Mortal Kombat, toma um pacotinho aqui de personagens <risos> do jogo no Multiversus. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai adorar a ver de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí até mais. Vamos! É?